Fala galera, aqui é o Monel para mais um vídeo Um vídeozinho explicando como é que faz a, a instalação de forma correta do Amp Server na sua máquina certo? Primeiramente a gente vai desinstalar a versão que você instalou certo? que está ocorrendo um erro né? por foto de, da Biblioteca 110 e Biblioteca 120 A gente vai acessar o painel de controle Vai em programas, desinstalar programas, vai procurar pelo amp-server, botão direito, desinstalar, desinstalar completamente, sim, em todos os componentes, sim, é, vai apagar todas as pastas e diretório, sim, no amp-server, dá ok, correto, fecha o painel de controle, agora você vai baixar o AmpServe do site da AmpServe clicar em download, certo? vai baixar conforme a arquitetura do seu processador 64 ou então 32 bits, né? no meu caso aqui é o 64, clica você vai clicar no link aqui, esse link aqui e vai te redirecionar para o site SourceForge onde vai ser possível baixar a última versão no caso, atualmente é a 32 32.3, certo? Depois de baixado, você vai precisar baixar duas bibliotecas, a do Visual Studio 2012 e a do Visual Studio 2013, certo? A do Visual Studio é referente à biblioteca 110 e a do 2013 é referente à biblioteca 120. Certo? depois de os dois os três programas você vai baixar vai executar a biblioteca 110 primeiro certo uma parte da é, vem aqui executa a biblioteca 110 dois cliques no meu caso aqui eu já até instalada eu vou só reparar no seu caso aí você vai instalar No caso aqui setup sucesso né? no caso instalação concluída fecha agora a gente vai instalar a biblioteca 20 no meu caso também já tem instalada vou só reparar no seu caso é só instalar e fecha pronto feito isso você já pode instalar o amp serve, que não vai ocorrer vamos lá de preferência, você execute o Observe com, como administrador. Botão direito: exec, Executar como administrador. Agora a gente vai escolher o idioma inglês. Dá OK. Aceita os termos. clicar em Next. Next. Se quiser mudar a parte padrão de instalação, mas deixar isso assim aí mesmo. Next. Clique em Next. Next install aguarda finalização da instalação dois mil anos depois. No meu caso aqui ele vai perguntar qual o meu navegador padrão que eu quero escolher, no caso aqui ele indica o, o internet Explorer certo? No caso aqui eu vou mudar, vou colocar o Firefox, discurse, programa Moder Firefox, Firefox, abrir agora ele vai indicar o, o Notepad como editor de texto, no meu caso eu vou alterar, sim vou colocar o notepad mais no caso aqui é só aguardar a finalização, do, a finalização da instalação Click Next, Finish, pronto. Com isso agora a gente vai com o amp -serve instalado, agora a gente vai executar o amp-serve nossa máquina. Dois cliques, provavelmente aí seu antivírus vai detectar alguma alteração no host, no arquivo host do Windows, certo? É normal. Tudo o antivírus que se preze, reconhece essa operação e identificou como um vírus, pronto, no caso aqui vocês podem ver o AmpServe está com todos os serviços é, start, sem nenhum erro, certo, no caso aqui a gente pode fazer um teste vir aqui no navegador, digitar local, local root, digitar, pronto, o AmpServe está utilizando Apache 2.4 Roda do banco de dados MySQL E MariaDB No PHP Também 5 e 7 Certo? Pode alterar em inglês Aqui Se quiser Português certo? Pronto Só isso Não deixe de se inscrever Deixar o like E compartilhar E comenta Se gostou ou não